Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Ribeiro. Agora vocês assistirão a casos assustadores do dia-a-dia -dia e do mundo sobrenatural que irão te causar impacto. Se você curte o nosso canal, deixe o seu gostei para o vídeo ser destacado no YouTube. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Localizado a 17 quilômetros da cidade do México, a Ilha das Bonecas, como o próprio nome já diz, conta com milhares de bonecas espalhadas pelo ambiente e por sofrerem com as marcas do tempo, estão em estado de decomposição. Essa a lenda que o primeiro brinquedo foi pendurado quando Dom Julián Santana Barreira, o único habitante da ilha, encontrou o cadáver de uma menina afogada com a sua boneca ao lado. Por ser muito supersticioso, o homem acreditava que o espírito da garota poderia assombrar. Então, pendurou o brinquedo em uma árvore como forma de oferenda. Dom Julião continuou a tradição resgatando e pendurando bonecas descartadas durante décadas, até o dia de sua morte, em 2001, quando ele foi encontrado morto no mesmo local em que achou o corpo da menina. A história é um mistério que morreu com barreira, mas a ilha se tornou um grande ponto turístico assustador. Visitantes garantem que viram bonecas se movimentando sozinhas, vultos passando entre elas alguns sentiram até arrepios e escutaram choros e risos de crianças pela floresta. No vídeo a seguir vemos um homem monitorando a sala do apartamento onde morava até então. Nas imagens vemos coisas estranhas acontecendo até mesmo em sua presença. Vários objetos foram movimentados por alguma coisa que não podemos ver. O mais incrível é a qualidade da imagem e o fato de não haver qualquer indício de fraude. Analise a cada detalhe com atenção e tire suas próprias conclusões. Morar sozinho é bom demais, temos aquela sensação de liberdade, mas por outro lado, caso algo ruim aconteça, não há quem recorrer. Foi exatamente o que aconteceu com este homem que estava sozinho em seu quarto durante a madrugada, quando começou a ouvir sons de passos pelos corredores e alguém batendo na porta. Diante disso, não restou outra opção a não ser encarar o medo e investigar. Após rever as imagens, ele entrou em um estado de desespero ao perceber que registrou alguém ou alguma coisa com uma capa preta andando pelos corredores de sua casa. O poço superprofundo de cola perfurado na Rússia é o resultado de um projeto de prospecção científica da antiga União Soviética. O buraco que bateu 13 quilômetros de profundidade em 1989 tornou-se o mais profundo poço já perfurado e o ponto artificial mais profundo da Terra. A perfuração teve de ser interrompida devido ao aumento da temperatura que começou a fritar o equipamento de perfuração. Durante o processo, muitas lendas surgiram. Uma delas é de que esta seria uma grande passagem para o inferno. Muitos soviéticos alegam ouvir o barulho das almas sendo torturadas e de sentir o cheiro de fogo e enxofre que vinha do Hades. Se você caísse neste buraco seriam 30 minutos em queda livre. Chegando lá embaixo você iria quebrar todo, sufocar e queimar na escuridão do fundo do poço. O vídeo a seguir foi postado no Reddit. Na ocasião, foi registrado durante a madrugada uma figura cabulosa de branco vagando por uma pacata cidade canadense. De acordo com o cinegrafista Amador, ele parou a gravação e ao se distrair para rever as imagens, um misterioso ser simplesmente desapareceu em mais ou menos 3 segundos. Em seguida, ele correu pelas ruas onde a figura vestida de branco estava caminhando, porém, ela nunca mais foi encontrada. Você já deve estar cansado de ver vídeos de câmeras de segurança filmando aquelas bolinhas brancas voando de um lado para o outro, mas dessa vez foi algo diferente e me deixou assustado de verdade. Nas imagens vemos uma estrutura formada por seis esferas perfeitamente alinhadas e aniquiçadas uma a outra por meio de uma estrutura reta. É difícil explicar o que estamos vendo. Repare que o objeto vem lá do fundo e desaparece próximo da câmera. Algum cientista de plantão pode nos explicar isso nos comentários. Agora um vídeo que pode levar a sério, o que para muitos ainda é motivo de piada. De acordo com o autor das imagens, ele estava andando no quadriciclo de seu amigo filmando o trajeto. chegar em casa, eles reviram as filmagens e notaram que nos 55 segundos uma criatura peluda foi filmada correndo que nem gente entre as árvores. Imediatamente após a postagem, milhares de internautas começaram a dizer que era um pé grande. Seria esta a prova de que o gigante do Himalaia realmente existe? Deixe a sua opinião nos comentários perdidos em uma reserva florestal na Pensilvânia, uma dupla de amigos se viram cercados por uma criatura que corria pela mata. Confira imagens do momento exato em que um vulto negro é filmado nitidamente correndo entre os arbustos. É difícil saber se é um animal como um urso, um pé grande, ou um vulto fantasmagórico como um espírito que guarda a floresta. Na sua opinião, o que seria esta criatura? Deixe a sua opinião nos comentários. Uma estranha criatura metade mulher metade peixe foi captada sobre uma rocha. Após perceber que estava sendo filmada, retornou ao lago e nunca mais foi vista. Seria esta a prova concreta de que as sereias realmente existem? No nosso último vídeo vemos câmeras fixadas em um túnel mostrando pessoas por ali passando quando de repente são surpreendidas por uma enorme criatura com braços e pernas alongadas, criatura esta que parece uma mistura de Slenderman com Sadako. Bom, certamente é uma pegadinha, mas imaginar ver uma coisa dessas andando pelos bicos e vielas é muito assustador.